Que o que seja o início de uma boa cooperação. É um negócio, é o guarda, cara. Não acredito o Sargento Gralilov está bem com os criminosos. Vamos sair daqui e deve informar o inspector pessoalmente sobre o incidente. Vamos! foda se Quita! cara como é que recupera a vida oh não <tosse> estou arrepiado. Vamos lá galera, afinal estamos vivos ainda! Começamos me balada, me ajude ele que acho que ainda está vivo, não morra camarada! Vamos lá, é o segundo episódio galera. Convencidos de sua morte, os rebeldes fogem da serraria. Passada uma hora, o comissário preocupado enviou ao local um adjunto com uma brigada de apoio a ferida na sua cabeça acabou sendo superficial, mas infelizmente o camarada Sorokin não teve tanta sorte. Ok, estamos vivos ainda. Vamos lá galera. Ok, depois deste episódio começamos a fazer live, ok? Parabéns, agora você está pronto para trabalhar por conta própria. Desempenhe suas funções corretamente para ser promovido. Uma classificação mais alta significa ganhos melhores e acesso a novos recursos do posto. A partir deste momento não iremos mais apoiar-te financeiramente. O devidamente da instalação resultará em demissão imediata. Ok, nós agora controlamos isto. Cara, acho que está claro demais aí a parada, certo? Ok, vamos lá aí. Ok, agora estamos por nossa conta. Será que está claro demais aí para a galera ou não? Está um bocadinho claro, eu estou a ver aí. Para não ficar muito escuro, eu vou deixar aí. Ai, cara, olha o que temos aqui. Camarada, o reino de cometeu um terrível, uma terrível traição. Para o bem do cidadão, não podemos permitir que as mercadorias deles atravessem as fronteiras. Contamos com você. Ok, está tudo por nossa conta agora? Embargo de mercadorias. Devido à divulgação de ligações entre os cidadãos do reino de RK e o grupo criminoso, o governo impôs um embargo para todos os bens deste país. A entrada é proibida para motoristas que transportam mercadorias e bagagem do reino de RK. Fica ligado aí. Lista de carga. Já tínhamos lido aqui. O que é que é aqui? Contrabandista. Um dos nossos informantes de ga da gangue de, de Oberankov obteve informações valiosas sobre outro carregamento de contrabando. Dado um turista 53 anos. Carta está um pouco claro aí para vocês, mas está bom demais. Vamos aí. Suspeitamos que um turista que não parou para a inspeção ontem tentará atravessar a fronteira. Será o que nós prendemos? Número parcial do registro O DXL. E aqui. O procurado membro da gangue de Oberankov que escapou. De uma batida policial, fronteira de Caricacta, danos no veículo, luzes quebradas. Cara está a ficar pesado. Ok. Temos aqui alguns registros. Eu não sei se ainda devia baixar um pouco mais a claridade, é capaz de estar claro demais e ir para a galera. Vamos lá. Como está ligado aí? Cara, está um bocadinho claro, mas está bom para a galera ver bem, para não estar tá muito escuro. Cara, este cara já esteve aqui ontem. Será este? Deixa eu ver a matrícula. Não tem matrícula. CCG. Vi aqui um, um registro qualquer, não? DXL. E aqui é o quê? Luzes quebradas? Não, está tá tudo bonito aí. Deixa lá ver se temos alguma coisa aqui de tráfico. Tá vazio Tu sai do veículo Acho que este cara teve cá ontem Documentos Vamos ver aí O que é que tu trazes aí Conhecida O passaporte Conhecido a validade já vi que a validade nunca bate aqui com esta validade a validade deve ser aqui a data se está dentro de, se está válida ou não passaporte não transporta nada não cara parece está legal luzes partidas não não está tudo justo ok vou tentar seguir carga confirmada ele não traz carga cara vou passar Vamos lá aí. Será que bateu bem? Cara, nível viu um motor. tem tráfico ou não. Não, não tem. Segue lá. <risos> uh! perfeita, bom. Cara, fico feliz demais. Vamos lá aí. Temos que tomar atenção que há caras que vão contrabandear hoje. Olha! O que é que diz a matrícula? Segue. CXH. DXL, não. Tranquilo. Mas há aqui um cara com idade, certo? Luzes quebradas. 53 anos. Luzes quebrada. Olha aqui uma luz quebrada, cara. aqui. O que é que acontece aqui nas luzes quebradas? Uma luz quebrada. Procurado um membro da gangue de Oberov que escapou... A bateria da polícia está-se dirigindo para a passagem de fronteira, ok? O que é isto aqui, cara? The Voice of Akaristán. Falsa ajuda. Uma organização humanitária do Reino de RK foi pega apoiando os inimigos da nossa nação. A Pomba Branca, sob o pretexto de transportar comida por nosso país para famílias de Rally Unidos. E de armas para, contra... para bandidos do punho sangrento. A Rainha Keylana. Negou qualquer ligação com essa organização para garantir a segurança dos cidadãos. Nosso Governo impôs um embargo a todos, a todas as mercadorias transportadas do Reino Unido. E é o que está lá escrito. Elemento destrutivo. As fortes chuvas no Oeste do país levaram a inundações que destruíram muitas áreas agrícolas. Para o bem dos habitantes da região, o Governo decidiu suspender as restrições ao transporte de alimentos. Ok. Cara, este aqui acho que é para ser preso, certo? Sai do veículo. Luz é aqui cara, deixa-me ver de novo Provocado É procurado membro da gangue da Oberov Portanto se é procurado é para ser preso, certo? Não tem nada da cobra aqui Ok Cara, vai ser preso e nem quer saber de mais nada. O cara... O cara tem luz partida. Conhecido Coincide. Cara, eu vou arriscar a prender o cara. Preso. Será que estamos a fazer bem por causa da luz? Lá diz que é procurado. Será que bateu? Prendeu, cara. Aí sim, vá, fecha a portinha aí. Tem um plano de fuga? O que é que está a falar, cara? Hã? Hã? Me deixa em paz? Está a pensar em fugir? Vai. Vambora. O que é isto? Gestão avançada do posto. E com este computador você pode atualizar seu posto. Controlar seu custo diário de, de manutenção e verificar suas estatísticas de trabalho. Contrato guardas adicionais para melhorar as defesas do seu posto. Melhor edifícios para ganhar espaço extra. Ou aumentar seu nível de perceção. Compre viaturas novas para perseguir criminosos. Que é isso, cara? Então deixa eu lá ver aqui: Casas. Como é que melhor a... ah, aqui? Que é o posto. Como é que é melhor a casa, cara? Como é que as. És... Ah, tem de ser por fases? Não. Tem que ser por fases, cara? Não. Como é que passo para a próxima? Hum, estranho. Aqui é um armazém. Prisão. Ok, acho que temos que ser por fases. Presos. Funcionário, polícia repinho, por muitos anos foi dono de acesso, dono de ah, é o cara que arranja o carro, policial, ok, mas não vamos contratar ninguém ainda, carrinha, carro, jeep, cara, bom demais, vamos aí, bom, não temos dinheiro ainda, vamos continuar na nossa parada, ok, estes caras somos, nós estamos a pagar o vencimento, por isso lá desconto ao final do dia o valor, limpei o carro. Ok, já entendi, vamos lá. Próximo carro. Ai. O que é que falta ainda mais? Cara, não era aquele? Luzes quebradas ainda continua aqui? DXL. Cara... Embargo todos, ok, rende que quer cair e ninguém passa Sai fora Não há problema? Se não há problema melhor ainda Traga cá o teu documento cara Os documentos Vamos lá ver aqui Como é que está a parada aí Coincide Passaporte oh! Olha aí Reino de Carcai lá ver a carga. Pacote de feno 4. Pacote de feno 4. Saco de batatas 2. Sac... Isto está certinho cara. Confirma a carga. Mas cara. O que é que estava tá errado aqui? Número de passaporte. Eu acho que li qualquer coisa. Algo errado não passa. Ah está tá fora cara. Mas acho que não vai preso. É só fora. Só dá para prender? Ah pera, pera, pera, claro que só dá para prender. Tenho que pôr a carga lá dentro, cara. O que é isto? Retornar a carga. Cara, vai fora. Vai recuar. Não dá para recuar, tem que prender. Ai dá ali. Cara, estou a ficando nervoso com este som. Será que há aqui tráfico? Deixa-me lá ver de novo, cara, estou ficando nervoso. DXL Não é Tem luz quebrada Não Não vai só recuar cara Não vi contrabando Gado O cara tem lá o passaporte errado Ai sai fora Próximo Pode vir Será que deu certo? Bom, bom, bom, bom. Deixa eu ver aqui a tubulesura. Sai do ah, veículo. Vamos lá ver o que é que se passa. Nada de cobra. Documentos. A ver aí. Oh, enganei-me, cara. Aqui, aqui. Tudo certinho bonitinho. Aqui. Aqui, tudo certinho bonitinho. Espera aí. Data de nascimento com aqui. 32 anos. Qual era aqui o negócio? Não havia qualquer coisa de idade? Não. DXL. Ele vem de onde? Renderkey. Também não entra, cara. Mas ele transporta alguma coisa? Não. Deixa lá eu pesquisar o que é que fala aqui. Devido à divulgação de ligações entre os cidadãos do Render que e grupos criminosos, o governo impôs um embargo a todos os bens deste país. A entrada é proibida para motoristas que transportem mercadorias e bagagem do Render Ele não transporta nada, cara. Foi não? Não. Cala a boca! Cala a boca! Não reclama! sujar, o banco sujou. A matrícula. Não. Cara, parece que está justo. Bateu tudo certo. Bateu tudo bonito. Cara, vou deixar entrar. O que é isto aqui? Você tem algo para trocar? O que é isto? Detergente para a roupa, saco de batatas? Hum. Vou comprar um saco de batatas. E um detergente para a roupa. Aprovado, vai lá. Não tem contrabando, vai tudo aberto só por causa de não ser malandro. Cara, onde é que eu deixo um saco de batatas lá? Ah, festa aqui. A porta vai aberta? Show 100! Bom, bom demais. Matrícula ISD. Cara, estou a ficar bom nisto. Vamos aí. sai fora, cara. Você está fazendo perder meu tempo, cala a boca Não leva facada no peito hum. Tudo bonitinho Quer ver aqui o motor Nada de contrabando Não, está louco O que é que eles falam aqui? Luz quebrada e DXL. Luz está tudo bonitinho. Dá cá o documento cara. Documentos. Vamos lá aí. Arasta. Arasta, cá, tá tá. tá. Vamos lá ver aí. Ainda não vi onde é que está o olho da minha perceção. Oi, não conhecido. Ah está a ficar mais lento, olha lá, está a ficar mais lento. Conhecido. 20 de abril. Cara, já passou validade. Está 2021. Ah, cara, já vi. Vai voltar para trás. Falta para o veículo? Ah, falta a carga. Ok. Ah, pera aí inspeção da carga. Dois barril. Dois barril. Ok. Mete só lá dentro, cara. Tá tudo certinho, bonitinho. Vai, vamos lá. Mandei o cara ir para, para o carro, mas ele não vai passar. não um gado, sai fora Você está cometendo um grande erro Próximo, não há mais? Fecha, fecha, fecha que não há mais Ok, vamos descansar Se é provavelmente tudo por hoje, este é um bom momento para reabastecer os seus suplementos Liberar um lugar na prisão Liberar um lugar na prisão ou descansar Aí. Cara, aliás, vamos descansar e aqui vamos levar os presos lá. Temos a dois presos, eles podem fugir, cara. Não estamos jogando muito boas instalações, não. Isso. Vamos lá. Vamos levar o preso lá. Eles fogem. Não, não dá. Sou o ataque. O que, é que se passa? Que isso? Estou sem munição. Agora é que fo. Não, mais é munição. Está aqui um cara. Campeão! Política. tô sem munição, cara! Uou! O que aconteceu? Uh, consegui matá-los com a cara. um grupo criminoso organizado que opera em Cari Kakti. Eles estão envolvidos em contrabando, de tráfico de armas e sequestro por resgate. Estão em constante conflito com a polícia do, de Acaristão, que somos nós. Movimento de resistência antigovernamental liderado por Michael Garin. O seu objetivo é liberar o Aca... libertar o Acaristão das mãos dos comunistas. Nos últimos anos, eles penetraram, penetraram profundamente nas instituições estaduais. Esses desgraçados da Turma Oberanov estão nos atacando novo. Desta vez você deu conta, mas tenha cuidado com os ataques podem pujar. Cara, temos que ir comprar arma. Meu Deus, tive que ir com a forquilha, cara. Ficou sem -se munição. Estes desgraçados, considera é comprar novas armas e equipar as suas Como é que eu equipo eles, cara? Ok, bom, vamos lá ver aí. Ui, a arma tem que ficar a mão de semear, cara. A arma tem que ir para o 1, e ir para o 2, e para o 3, ok. Ainda por cima eu estou com o contrabando na mão, cara. Que é isso? Vamos a pôr o contrabando aqui. Ok. Temos que equipar mesmo. Um, comprar equipamento de armas e ir para a galera. Vamos lá aí. Será que há mais munição aqui? Ah. Ok. Vamos lá terminar a nossa parada. É o último carro e temos que entregar os prisioneiros. Será que eles já fugiram, cara? Nem vou lá fora para ver. Meus vejos é, é fumado o vidro. Dê Deixe, que é, que é, Suspeitamos de um motorista que não parou na inspeção ontem até terá atravessado. É este! mas no ar, caralho! Mãos no ar! Sai da viatura! Estou Sai da viatura já! Para com mar. isso! Então um respeito aí que tu estás. Estou nervoso. que é isto? Armas? Contrabando, viado. Nem vou ver mais nada. Ok, este cara já está preso. Ainda não vou dizer nada a ele. Foi apanhar com contrabando o cara, Vamos ver se tem a cobra que isto é tudo um tráfico que anda, cara. Não, cara, tu estás preso. Nem vale a pena ver mais nada. Tu estás preso, cara. Preso. Cara, aqui não há contrabando aqui nesta balada. Criminoso preso. Vamos lá pôr aqui o contrabando. Eu devia ficar com a munição, mas não posso ficar. É o último do dia? Ok, vamos entregar mas é lá e vamos comprar equipamento para todo mundo Limpa aí a balada cara Está a isso aí no carro Não, agora não vou descansar cara Agora quero entregar lá o preço E vou comprar equipamento Ou é aqui que se compra? Isto é o quê? Telefone Deixa lá aqui no posto cara Polícia Cabana Não Ok é lá naquela loja Vamos lá Vou levar também o contrabando Vamos lá Como é que está a nossa viatura cara? O que é isto? Azar? O que é que é isto? Consertar O que é que é o azar? O que é que será o azar? Quanto é que custa o azar? Avisar? Ah é trocado carro? Ok é o nome do carro Como é que estão aí? Um 3! Olha ali 3 Estão aí viados Todos para a prisão que até se ferram Aqui não há tráfico com, com revolta na área Vamos lá entregar Que? Ao viajar pelo mundo de Caristão, fique atento às tropas inimigas Da gangue Oberankov, eles tentarão recapturar os seus comparsas ou recuperar as mercadorias roubadas Ao encontrá-los, você pode fugir ou lutar contra eles para ganhar uma recompensa extra Cara, eu vou é fugir, só tenho pistola Ok, temos de tomar atenção cara Estou ficando nervoso, podemos sofrer uma emboscada aí Se bem me lembra é sempre para a direita Ficar ligados Ok, o olho é aquela linha lá em cima Ao pé do dinheiro, cara, já estou ventado está descendo Eu sabia que o contra Era uma má ideia Eu deveria seguir o espaço do meu irmão Claro, revolta na vacila, cara Aqui ninguém me passa no tráfico Oh, fuja dos seus oponentes Cara, estou ficando nervoso Acho que eles estavam lá a fazer barricada Nós não parámos, escapamos. Mas onde é que é a prisão, cara? Nem tenho tempo de estar a ver onde é que é a prisão Não era para aqui? É, campo de trabalho Ok, vamos é comprar equipamento um trilhadora 12. Para todo mundo Tivemos que ir à forquilha, cara Que é isso? 300 bom demais cara agora só temos que entregar o contrabando lá mas para mim temos que parar na segunda se bem me lembro na segunda saída a dire à esquerda para ir comprar lá equipamento pistola não é grande coisa cara e nem sei se morreu algum nosso algum empregado cara lá algum polícia Uou, oh, oh, oh. eu sei, eu sei. Foi erro meu, cara. Deixa eu estacionar aí. Comandiro! Ai, quer comprar a balada aí? Bala, o que é que nós temos aqui? Granada 150, é pesado. Pistola 12. 700? É muito, cara. 1300, cara. Vou ter que levar a pistola para todo mundo. Olha uma pistola. Carregadores, muitos carregadores. Então, será que vale a pena levar uma 12, cara? 700? 12 Quanto é que custa a bala aí? 30, não é cara a bala 12, vou levar uma 12 Ok Granada não vale a pena, não pena ainda Ok, leve uma 12 e duas pistolas a mais, cara Vamos ver se dá para passar lá para, o, para os capangas Ainda vamos ganhar algum dinheiro agora que eu vou entregar... Vou entregar hum, Luz Vou entregar lá o contrabando ainda Ainda deve dar alguma coisa Será que vamos sofrer emboscada? Vamos a já entrar aqui Passo policial Entra aí Mais 34 só cara, foi pouco. Ok, peraí. Tenho que pôr a 12 aqui a funcionar, cara. A 12 vai para aqui. Aqui será que a 12 já tem bala? Já já. Ok, vamos lá. que vamos passar lá e tentar ver quantos é que são. Se forem poucos, nós vamos tentar arrebentar com os bichos todos. A ver o que é que está. Foda-se! É viado. Um caiu Ah! Ah! Estou sendo atropelado puxa da doze, Tem todo Que é isso? Está tudo a bater no meu carro porque eu sou da polícia, cara. O outro foi atropelado? Cala a boca, porra. Tu vai comer chumbo. O que aconteceu aqui? O quê? Cadáver. Puxar... Fazer uma busca ao corpo. Ui, bom demais. Pega tudo, pega tudo. Ui, pega. Cara, se alguém me atropelar vai tudo preso. É só o que eu estou a dizer. Puxar. Hã? Ah? Puxar é assim, ele voa. Puxa. Ah, gostas? Ok, fico aí na rua, vamos embora. Sai do caminho! Respeita a polícia, porra! Foi bom demais, cara! Aí sim! Ganhamos munição que custa dinheiro, cara. Foi pena ele não ter arma. Pelo menos eu não vi arma no chão. Será que eu vi mal? Ai, estamos a chegar. Bem de noite. Camarada, espero que tudo se resolva. Claro que resolve. Luz, que está a gastar a bateria vamos, vamos pôr algumas munições lá na algumas munições ali na no esconderijo o que é isto? Custo diário ah passou o dia cara Estou... mas é descansar antes que começa o dia novo hoje não descansou e já não vai a tempo vai pois descansa mesmo porra 100. boa, tá limpo. Eu tomo cuidado, sim, mas tenho que registar tudo, tem que ver o que é que está debaixo dos bancos. Isso sai é fora. Ok, vai-se do? Aros, tudo lá. Vamos lá. Como é que está a carga? Ainda não é pediu momento. Vamos lá. Arosco, Vamos lá. Atmatur coincide. Conhecido Coincide, Carga confirmada, Bagagem 7, Sabão 2, Cá, está tudo bonitinho, segue em frente. Só espero que desta vez eu não vacilo, precisamos de dinheiro. Acho que a nossa despesa é semanal ou diária, não sei se é diária ou é semanal, É diária acho que é de 200, 230 ou 250. Não, não vi nada Próximo Não há mais? Foda-se O que é que foi agora? O motorista deve ser barrado porquê Ah cara Foi aquilo dele ser daquilo que reencarquei Tem que tomar atenção estar ligado porra Vamos lá descansar Merda quanto é que vai ser agora a despesa? Não consigo contratar mais ninguém assim É de 150 Ok. Temos 50. 52, cara. O okay. O que é que se passa além, cara? Cara, precisamos ganhar dinheiro o dia de hoje. Senão já era. Não tem dinheiro para pagar. Vamos falir. O que é que se passa agora? Mandando. conseguimos rastrear esse traidor. Gavrilov. Ele está atualmente na loja de Vlad. bate lá imediatamente e siga Talvez ele nos leve aos esconderijos dos rebeldes. Caraca, vai ser pesado agora. Ok, temos que ir até lá. Leva pistola, leva 12. Como é que estamos a ir de munição, cara? 10. Ah, peraí, não vou levar o papel higiênico, cara. Só sou para pôr na boca do bicho lá. Oi, este vai. A 12. Mas ainda que é o 6, não dá para dividir? Não. Não dá, não. Fodeu já. Ok. Vamos lá. A loja do Vlad, qual é o caminho mais perto? Primeira é da Alcatrão à esquerda, sempre em frente, ok. Vamos lá. Merda, galera. Podíamos estar aí com 200 ou 300 agora. Foi aquele negócio lá da nacionalidade, certeza. Cara, temos outro carro? Bom dia camandira! É que é o ignição aqui, cara. Liga o motor, vamos! Oi oi oi oi! pensar que era já aqui cara. Não é ali. Vamos na calma! Siga! Paga a luz porra! Não, cara, lá! Cara, se for com a luz apagada, se calhar dá muito nas vistas, não é? Não. O alvo está muito longe. Ok, temos que manter esta distância, vamos lá. Concentração. O cara virou. Na calma. Onde é que será que ele vai? Pode ficar muito longe. Concentração sem luxo e nada. são mais a ver onde é que ele anda, cara onde é que ele está já o perdi de vista está ali só é que o cara pode parar oi onde é que ele foi perdiu de vista foi para aqui Eu não o vejo, cara. Ah, o viado parou ali, olha ali. O que é que ele está a fazer, galera? O ondo, cara. Não, não consigo ver onde é torre. Aqui um caminho qualquer. Olha, cara. Caralho. O viado é tenso. Aqui é tenso, galera. Ó, oh. o cara é desconfiadaço Ó, oh. até já metade tá dos olhos, cara. Ainda não estou a vê-lo. Estou a forçar a vista. Olha, o cara está lá. é que será que ele vai? Tá, tá de brincadeira. Ou está muito perto ou está muito longe. Cara, já me perdi. Fônix Viado é tenso. Acho que mais vale ficar muito longe. Já me estou a morder todo, galera. Eu mal vejo. Estou a ver ali pelo meio das árvores, cara. Ele parou? Deve ter parado. Ah, andou agora. Uma casa. Confronte. Será que puxa 12? Antes de confrontar o cara, quer saber onde é que estamos. Ah, olha ali a nossa setazinha aqui. Você. Portanto, ele está aqui no meio. Piado. Bem em frente, pode entrar, não estou armado. O que é que se passa? Tem aqui uma bela casa cara. Eu sei que vocês está aqui há pouco tempo e não sabe toda a verdade. Esse tirano Akarov se livre de todos que lutam pela liberdade e de democracia! É isso! O líder da oposição, Mikael Garin, mal sobreviveu depois de como eles tentaram envenená-lo. <coughs> ok. O grupo punho sangrante que ele criou fará qualquer coisa para impedir esse acordo criminoso. Você assim pode continuar obedecendo às ordens dos comunistas, ou se juntar a nós e salvar este pobre país. Uhum. Eu sei que você está aqui há pouco tempo e não sabe toda a verdade. Esse tirano, Akarov, se livre de todos os que lutam pela liberdade e democracia. O líder da oposição, Mikel Garin, mal sobreviveu depois de começar a envenená-lo. O grupo insangrente que ele criou fará qualquer coisa para impedir de acordo criminoso. Você pode continuar obedecendo às ordens dos comunistas ou se juntar a nós e talvez para o país. Ou seja, eu lembro-me que o cara estava a fazer negócio com aqueles traficantes lá que nos quase matou. Portanto, eu vou prender o bicho. Você está cometendo um grande erro, amigo. O que aconteceu? Gabriel Love está sendo o seu destino, mas não resiste à prisão. Você passa todo o caminho até a delegacia em silêncio e fica repetindo as palavras dele na sua cabeça. Ao chegar, o traidor é recebido como deve por seus antigos amigos. Ponte pé na boca, porra! Missão cumprida, 400 balas que nós gosta. O cara tentou enganar-nos, vamos descansar, podemos descansar, já temos dinheiro para descansar! <risos>